Eu estou aqui hoje para mostrar uh, o som de uma réplica feita da Jazzmaster 1965 da Fender mas feita por um luthier e também estou aqui para mostrar a junção dos pedais DOD FX 55 e o Digitech Ground. para isso eu estou usando um, um Stunner BS150, que é um amplificador de baixo, porém tem um som clean, muito, mais muito, muito, muito bonito mesmo, bem cristalino. podem ver a réplica. Eu estou usando dois captadores da Spirit de Alnico e é isso aí. O clean dela só com o captador da Ponte. Os dois captadores no volume máximo, só grande. Só so, Dodge Agora o grunge e you... o Dodge Valeu!